muito bem pessoal muito bem olha aqui nós estamos aqui na casa do, do Zé Ferrari e hoje ele vai mostrar uma coisa maravilhosa aí para nós né para quem gosta de natureza Ô Zé onde é que você apanhou essa, essa abóbora aí Zé ah isso aqui é o seguinte ó isso aqui às vezes a gente planta aqui e tá, tal mas a gente cuida mas às vezes não dá aí no, no terreno baldinho aí do, do vizinho de baixo aí Aí um amigo meu chegou e falou, ah, eu apanhei uma abóbora lá, ó, tem mais uma lá, você quer apanhar? Aí eu peguei, fui lá e vi essa abóbora lá, e essa abóbora, vixe, pra nós é ouro porque A você faz paz, é uma é. batidinha, folgada, com ouro. Mas desse tamanho, eu, eu mesmo nunca tinha visto, olha só, então, gente. Ela ainda, ela ainda crescia mais, porque ainda tá, é novinha ainda, ela é nova. Mas, mas o problema é deixar no ar livre né o pessoal não ia deixar crescer né Zé é aí não deixa né então por isso que a gente apanhou ela e agora dá para fazer afogada, dá pra fazer um monte de coisa com ela fazer bolinho de abóbora e tal portanto ó isso aqui ó não tem coisa melhor é a natureza isso aqui não tem veneno não tem nada é orgânico o um trem desse é a saúde, entendeu? Isso aqui dá, isso aqui em Minas Gerais, geralmente, você acha na beira de mato, né, Zé? O, ó, é um terreno baldio, gente, que ele achou isso, ó. Então, aí o e... pessoal joga semente lá, joga os é, bagaços fora que às vezes compra no mercado ali, depois joga, aí acaba nascendo, aí a gente vai lá e... É. E você tá num ambiente aí também, né, Zé, que o, o pessoal é, consegue até... É, Ver nas imagens, não só a abóbora, mas olha ali, ó me parece que é couve. Tem ali atrás, né, Zé? É, tem couve, tem cajamanga, tem goiaba, tem limão. Tem isso, de isso aqui é no quintal do Zé, né? não é lá é, fora, não. Isso aqui, aí é. Aqui não é uma fazenda, um nenhum sítio, uma achado, mas é um lugarzinho que dá pra plantar um monte de coisa. Tá certo. Tem é. banana, tem flor. É, como diz o outro, não é? é, Minas Gerais, hein? Tem feijão. <risos> é, tem banana, né? Tem pitaia, é banana. É, tem banana. Olha lá, olha lá gente, ó. Aquela ali já, já deu vários cachos, né? De vez em quando dá banana ainda, né? O problema é, é descer aqueles cachos de banana, né? Tão grande, né, Zé? É, tem que ter uns um, três, uns <risos> um, dois, três para apanhar. É, tá certo. Então, gente, ficamos por aqui. Só mostrar essa maravilha aqui, olha. Ó. E ele ia picar ela agora, mas... É, nós... Viemos aqui filmar antes para poder mostrar para vocês. Viu? Compensa o cara curtir um vídeo desse, é, dar um like, compensa ajudar o canal, porque ó, é um vídeo da natureza. Pouca gente faz esse vídeo assim, mas isso aqui é a natureza. Exatamente. É a natureza que Deus abençoou, Deus criou e pôs na nossa mesa aqui, ó. Exatamente. Aqui na Rede Saudade do Sertão nós mostramos aí coisas que vêm de Deus, né? Aqui, é aqui não tem palhaçada, não, e. Vamos que vamos, é. Um abraço.